Se for começar, vamos começar, porque assim, já não vamos mais beber água fresca. O Riacho já passou muito aí e água fresca. Agora ele vai ter que minerar pra tentar tomar alguma água. Então eu tava com medo de 5, hoje tem 5 mil, né? <risos> tá ligado? Gra... Só, no Flo, só o Flow produz 11. Caraca. Então, Caraca. isso a gente ia perguntar, vocês produzem 11, cara? 11 pode ser. Você sabe o nome de todos aí, é, eu mano? Não, eu acho não é, ah, é. claro é que não, não, vai tá é 11, é Teve um, um que... que saiu que tava com a gente que não tá mais. Eita! É, mas foi, foi por, por causa uhum. que a gente foi nada, nada demais não, foi só porque nossa estrutura não servia direito para a pessoa não, naquele sentido que ele queria. Mas deixa eu ver, ó, a gente tem o, o Flow, o Vênus, o A Deriva, tem o Cometa, o Enxuga Gelo, tem o Prosa Guiada, tem o Real Podcast, que é que não é nosso, na verdade, é. mas a gente ajuda a produzir, tem o, o Critique, que é um podcast de empreendedorismo de uns caras que trabalhavam é, tipo para CEO de não sei o quê, eles falam só sobre negócio. Tô esquecendo Rap de... Falando. Rap falando. falando. É, e...